troquei a câmera porque a memória estava cheia da outra câmera aliás eu pensei que estava usando eu uso uma outra câmera pequena que é essa é quem é uma action 4 câmera de ação muito boa que eu utilizo para fazer meus vídeos aqui na não tá querendo desligar aqui na sala de leitura mas é o seguinte é, ficou cheia a bateria, tive que trocar a câmera e vamos continuar conversando aqui. Nenhum corrupto deixou de ser corrupto, nenhum corrupto foi para a cadeia e eu tive esse vídeo desmonetizado pelo YouTube sob alegação de que eu não coloquei a data é, de um determinado acontecimento em que o Lula era chamado de Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. O povo de Guarapuava fazendo uma grande manifestação contra a passagem dele pela cidade. Na primeira parte do vídeo eu chamo o vídeo propriamente dito, da manifestação das pessoas na Câmara Municipal, e na segunda parte eu disse que a partir de 2018, o, o elemento de Garanhuns, né, o, o farsante de Garanhuns, que ele é um farsante, é um criminoso, todo mundo sabe, ele passou a ser hostilizado nas cidades do Sul e Sudeste. Mas nem isso foi suficiente. Uma agência de checagem chamada Comprova, que é exatamente do Sudeste. Eu vi que essa agência, depois eu fiz uma consulta, tem muitos é, materiais para desqualificar e descredibilizar as publicações de indivíduos bolsonaristas, no caso é, indivíduos que defendem o presidente Bolsonaro, do próprio grupo mais ligado ao presidente Bolsonaro, eles têm lá é, material que busca desqualificar e transformar em fake news esse material. Então, eu recebi um questionamento, a pessoa me perguntando se, por que, que eu não tinha colocado a data daquele, daquele acontecimento. Eu digo, olha, eu recebi essa informação de um outro canal, citei o canal, lá no meu vídeo, que é o canal Brasil Simples, não tinha nenhum motivo para imaginar que, que ele tivesse cometido alguma impropriedade, como de fato não cometeu, e ao final do vídeo eu citei o fato de que, depois de 2018, o farsante de Garanhuns, ou presidiário temporariamente em liberdade, passou a ser hostilizado em todas as cidades das regiões sul e sudeste. Não foi o suficiente, mesmo assim o YouTube desmonetizou o vídeo e o retirou do ar. Eu apresentei uma contestação, também não adiantou de nada. O YouTube manteve uh, o seu posicionamento alegando que, é, eu poderia estar contribuindo com a desinformação. Mas como é que eu estava contribuindo com a desinformação se em todos os lugares onde o Lula chega ele é hostilizado? Ele é hostilizado no Sudeste, no sul, agora é hostilizado também no nordeste, que é considerado a joia da coroa para os petistas desde a eleição de 2002. E eu não consigo entender onde é que você tirou de contexto. Eu até citei o fato de que em 2018 eles simularam um ataque um ônibus da caravana governamental, aliás, da caravana de campanha do Lula, que se pretendia governamental no futuro próximo, e isso foi é, colocado como suspeito pelo delegado que investigou o caso. Por quê? Porque a bala teria saído assim, teria sido desferida assim, então naquele local era preciso que a pessoa tivesse atirado de uma calçada alta, não tinha calçada. Bom, é, não foi considerado, isso não foi considerado, como o fator preponderante mas eu citei esse fato e, e eles consideraram que eu desinformação não ter citado a data do, do primeiro do vídeo inicial que era onde as pessoas gritavam Lula ladrão teu lugar é na prisão e aí desmonetizaram simplesmente desmonetizaram e não adianta nada eu apresentei o recurso eles disseram que estava mantida a desmonetização e o banimento do vídeo então fiquei muito triste porque, primeiro de tudo, é um trabalho que você realiza, um trabalho com seriedade, aqui eu venho, aqui eu, eu faço investimentos, aqui eu tenho muitos equipamentos que eu já utilizo para gravar os meus vídeos, o canal, embora seja relativamente novo, e que sofre também uma perseguição muito grande é, de grupos do PT, do PCdoB, do PSOL, do PSB, grupos que se organizam sob a fachada de verificadores de conteúdo. Por que verificador de conteúdo? É, que trabalha apenas para o PT? Por que que esses verificadores de conteúdo não têm autonomia para verificar em nome de qualquer que seja a pessoa? Entendeu? E, e por que que o próprio YouTube, no início em que o vídeo foi publicado, é, colocou como nenhum problema? Então não tinha nenhum problema, o vídeo. de repente passou a ter um problema muito sério e aí eles terminaram por desmonetizar o vídeo. Isso me deixou profundamente contrariado mas é, é isso né, acho que quem está nessa luta que nós estamos pela informação chega a ser um pouco cansativo, né? chega a ser um pouco desestimulante você conviver com esse tipo de coisa, eu sempre respeitei e respeito, continuarei respeitando a plataforma, acho que o YouTube é hoje a plataforma que mais agrega conteúdo valoroso para o conhecimento humano, é a plataforma que mais distribui renda para todos os povos do planeta, gente que está na Somália, gente que está no Afeganistão, gente que está no Kurdistão, gente que está no Irã, no Iraque, onde existe a perspectiva de uma internet livre, mesmo quando não existe, as pessoas conseguem furar barreiras e publicar seus conteúdos no YouTube, é, lutando pelas boas causas, como agora, combatendo o bom combate no tocante à questão da guerra da Ucrânia, a gente é a favor da autodeterminação da Ucrânia e contra a tirania de Putin, exatamente porque ele representa uma postura tirânica e não tem nada a ver com a avaliação geopolítica. É quando ele justifica a sua invasão à Ucrânia, ao dizer que aquele país teria aberto as portas para a OTAN. Ora, a Ucrânia é um país livre. A Ucrânia pode abrir as portas para quem quiser, pode abrigar dentro do seu do seu território qualquer cidadão de qualquer parte do mundo. Basta que seja determinado pelo governo, basta que seja determinado pelas autoridades instituídas e constituídas. Então é isso aí, pessoal. Esse era o nosso motivo de vir hoje aqui, mas eu vou continuar. Não tem já eu não tenho motivo para desistir, embora os corruptos continuem sendo corruptos, os corruptos continuem livres e fazendo das suas corrupções eh, ou denúncias vazias como essa, que foi uma denúncia vazia, eu, eu repito veementemente que o vídeo estava ele, ele correto, ele não, ele não omitiu a informação de que a partir de 2018 o Meliante de Garanhuns começou a ser hostilizado e a sua passagem por Guarapuava, em Santa, no Paraná, foi... Contestada com passeatas e manifestações na própria. Inclusive teve um voto de repúdio aprovado na Câmara Municipal de Guarapuava. E, na verdade, ela, ela não encontra barreiras. Né? Você pode até sofrer momentaneamente, ser prejudicado momentaneamente, mas ela depois avança e vai para diante. Eu sei que isso aí foi só uma fase, foi só um momento, e a gente vai continuar com o nosso trabalho. Cada vez mais altivo e defensor das liberdades da informação. Tony Rodrigues, Além da Notícia.